Olá, Fala, Marquinhos. Mais um mês contigo. Conta pra nós, aí quais são os seus planos pro futuro enquanto eu mato aula de zoologia. <risos> Mano, basicamente os planos é quitar tudo que tem que quitar. Juntar a grana pra tirar nós do aluguel e comprar uma casa pra família. Quero tirar minha carteira de motorista também, que eu não tirei ainda. Quero comprar um carro pra família, um carro pra mim. Quero tirar meu passaporte, viajar pelo mundo. Quem sabe, às vezes, fazer um bootcamp no NA, na Europa. Quem sabe até na Coreia, num futuro. Mas eu nem sei como é que vai estar, tá, se eu vou estar tá jogando LOL ou não. Né? Mas, mas eu, eu queria pelo menos uma vez Fazer um bootcamp, mano, jogando em outro servidor pra, Só pra ver de qual, tá ligado? E, mano, tem, ma tem mais planos, tá ligado? Tem vários, tem uns bobinhos, eu pretendo montar um estúdio Também pra mim e separar O meu quarto do meu ambiente de trabalho Tá ligado? Pô, tem tanta coisa Que eu quero fazer, mano, mas tá longe Ainda, acho que eu não quero nem zicar, tá ligado? Não vou nem zicar, porque tem muito chão Ainda, mano, tem muito chão, né? Mas, pô, quero fazer coisa demais, mano, posso fazer muita coisa Tá sonhando baixo, sonho alto Marquinho alto? Então, mano, eu tenho outro também, tá ligado? Mas não vamos zicar, não Não quero nem zicar, não Pô, todo jogo que eu tô jogando assim de fio, eu tô fudido Early game, mano, olha o time dos caras Mas depois do nível 6 fica bom, mano, vambora Salve, Marquinha, esse flash tem dono Pai, ah, Pedro, o Nissin falou lá em cima Pra eu deslizar o flashzinho lá, que ia lançar A braba, mas flashar tem prime, pai? Mas flasha pelo primezinho, galera Tamo tryhard, né? Já vai se lixando a granola, Pedro. Fica à vontade, pai. Eu não vi onde o Lessin startou, mano. Mas provavelmente. eu não passar a mínima ideia. Pô, o cara tá fazendo aronguês lá agora, ó, mano. Cadê o time parar subir aqui, mano? Meu irmão. Ai, velho, imagina dar tempo de eu chegar e esmaitar. tá? se eu for lá tentar fazer. Olha, se eu soubesse que o set tinha ter, pai, eu tinha ido. O negócio já foi, né? Vambora. Mano, o que é isso? O top aqui tá muito fodido, coitado. Eu não sei se eu ajudo a chovar isso aqui, mano. Se o Lessin vier, ele me mata. Mano, acho que eu vou ter muita paciência, galera. Se liga, mano Eu acho que eu vou ter muita paciência aqui, velho Caraca, mano Será que isso vai dar certo, velho? Tipo, isso vai demandar tempo, ó, mano Eu preciso de tempo, ó Ai, ai, ai Será, galera? Tá, beita ele, beita ele Beita, beita, beita Tem que fazer algo aqui, mano Pô, não vai ter dano pra matar esse cara Que loucura Nossa, ainda bem que ele tomou esse minion block, tá? Mano, olha a paciência, né, galera? Tanto que a paciência é uma virtude. Ô, oh, dá pra ganhar esse jogo aí, galera. Voltando pro game legal, mano. Dá pra ganhar. Ah, ô! Oh! Meu Deus! Eu ia fazer o arauto, Olha os caras. Eu vou ter último, mano. Eu faço uma história aqui. Ah, que isso? Tem visão aqui? Que porra é essa, mano? Que que é isso? Não é possível, hein? Mano, se ele souber que eu tô aqui é muita sacanagem, mano Se esse Lessin souber que eu tô aqui é sacanagem, mano Ele tá tirando, velho Ele tá me tirando Esse Lessin tá me tirando, mano Papo reto, velho Ô, oh, queria, hein, mano Fazer isso aqui, hein ó oh, oh Se esse Lessin der um Qzinho aqui vai ser sacanagem, mano <risos> Oh so... Ah, não, tinha o Marge Será que tinha mesmo? Marquinhos Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma. E aí, galera, o que vocês acham, mano? Tinha Pink ali naquela hora ou o Lessin colocou depois de dar o quezinho dele? E agora, hein, mano? Ai, ai, ai, papo reto. Tá chatão esse Lessin, mano, na né, moral. Podia ter flashado nele, mano. Ai, esse testemunho deu coragem. Baixa o olho! Baixa o olho! Baixa o. No... olho! Ah! Boa, boa, boa. Mano, podia ter smitado o Talon aí ele morri, aí seria melhor. Caramba, mano, esse jogo aqui vai ser embasola. Mas vai dar boa. Acho que dá boa. Só o, só o Silas que tá tão ruim no jogo, vambora. Poucas, hein, mano. Reto na treta, velho. É isso, tá ligado? Que se foda, mano. Ai! O que é isso, chat? Essa música... Pô, o foda é que eu não vou ter meu item, mano. Marquinhos, Oi. a barricada do top é mais resistente? Mano, sim, a side, né? Eu não sei se tem isso ainda ou se alguém me corrija se eu estiver errado, galera, mas se eu não me engano, as torres da side demora... ou, oh, acho que é do mid e do top, ela demora até os 5 minutos, ela tanca muito. A do bot, não. Se eu não me engano, a do bot, ela sempre toma mais dano normal, tá ligado? Tem esse bagulho? Ou tinha, galera? Eu, não... eu posso... Lembrando que eu posso estar errado, tá ligado? Nós podemos observar nos próximos jogos, clicando na torre Tá ligado? Dá pra descobrir Tô aqui, galera, pode ir Ah, o dragão me empurrou Ajuda aqui, galera Ajuda aqui, Zé Ai, mano Que isso, unlucky, mano Uta logo, uta logo, vocês. Eu vou morrer, mano. Alguém tem que morrer aqui. Tudo parou. Olha o flashzinho por Prime, galera. Mano, nós ganha esse papo reto. Véio. Não, não, não. Faz isso não, mano. Nossa, faz isso sim. Meu Deus, cara forte, velho. Cara bom. Aqui, esse aqui mesmo, cara. É. Que jogo é esse, mano? Mano, esse jogo tá uma putaria, putaria, putaria, né? E vai dar seu segundo dragão agora, mano. E caramba, esse set tá jogando muito, mano. Cara forte, velho. Você do chat, qual vaga você vai se candidatar? Eu revelo ele, eu revelo ele. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos revelo ele. Tá toda. Tá toda. Tá Uou. Pô, o late game é nosso, mano O cara tá desesperado pra ganhar logo aqui o sétimo Mas o late game é nosso, eu tô tranquilo Ó, oh, tô te vendo, safadão Ele vai querer startar a insta Que isso? Já fizeram, mano? Essa MF tá foda, velho Ai, esse aí não sai de mim Ela me curava, mano, agora eu vou morrer Dá nóis isso aí, galera. Dá nóis, dá nóis, dá nóis, dá nóis. Puxou! Dá nóis, dá nóis. Só vai, só vai, só vai, sem medo. Toma, toma, toma. Ó, mais um, mais um. Bal. Ufa! Nice, mano. Tiramos o barão de todo mundo. Acho que já tinha acabado o barão, se pá, na real. Mais um, mais um, mais um. Mizinho entrou. O Top. Boa, mano. Morreu Mas eu, o EZ, a velho. Vem cá, Yumi! Tô te salvando, Zé! Nossa, queria tanto fechar meu item, mano. Eu vou ter que ir pra Void, velho. Deixa eu ver. Pô, vou ter que fazer Void, mano. Não posso esperar dinheiro na base, não.